aqui é meus putos? já para mais um vídeo e este é mais um vídeo daqueles que gostam de estas coisinhas assim, trotinetes elétricas bikes elétricas coisas assim do futuro coisas a ver também com tecnologia pois bem, se vocês se lembram, há uns tempos eu apresentei aqui esta D3S esta bikezinha branca e na altura gostei bastante foi das primeiras e-bikes que eu experimentei muito bacana, tenho vídeo no canal eu vou deixar na descrição e agora, eles mandaram-me aqui a nova d 3 Pro, ok? Esta é D3s e esta é a D3 Pro. Elas têm algumas diferenças, a D3 Pro tem algumas melhorias, mas também tem uma outra coisa que eu acho que a D3s estava mais fixe. Fiquem por aí, deixem rodar aqui a introdução, vou fazer aqui umas filmagens aqui da D3 Pro para vocês verem depois já voltamos aqui para falar das características de uma e de outra, ok? Bem, estão a ver aqui estas pingas? Isto é de carros velhos, com estas coisas. Não acontece, não pinga nada, é elétrico. <risos> fiquem por aí, fiquem com a introdução da D3 Pro, que já vamos falar de características. <tune> Espero que tenham curtido a introdução, vamos já começar por falar nas diferenças. Como eu tinha dito, existem diferenças entre elas. A nova tem roda 14 e a antiga tem roda 16. Como vocês veem aqui, as rodas da antiga são um bocadinho maiores. Eles nesta nova decidiram torná-la ainda mais prática, ainda mais pequena para transporte. Elas fazem exatamente o mesmo, aquele sistema de baixar o volante, ok? fazem as duas, fazem as duas isto, ok? Ficam, bast ficam bastante mais pequenas, depois aqui é só trancar, e igual, tira-se o banco para ficar assim, mais pequena. E desta forma, eles conseguiram retirar a nova D3-Po, entre 2 a 4 cm, porque também, o próprio quadro, se vocês virem aqui, este quadro acaba aqui, e este ainda tem mais um bocadinho. E o quadro é bastante semelhante, mas ainda assim, é ligeiramente mais curto. as melhorias. A D3S não tinha nenhum LCD, tinha aqui este método de ligar e escolher as, as velocidades com luzinhas um bocado mais arcaico, um bocado mais antigo e aqui a nova, até vou tirar isto já tem aqui um LCD onde a gente consegue controlar as velocidades de assistência ver a velocidade, etc. A D3S nem a velocidade conseguimos ver esta já temos muito mais informação. Aqui atrás, a D3S não tinha luz, tinha apenas este refletor. E aqui a nova já traz esta luz que a gente pode pôr aqui atrás, fazer vários tipos de piscar, de presença, de stop, etc. Ela é carregável USB e é só pôr aqui atrás e ficamos com uma luz traseira, coisa que aquela também não tem. Uma coisa fixa que na altura falei desta bike é o mesmo que volto a falar agora. Elas são para toda a família. Isto porque Se tu fores alto, podes pôr o banco assim, que epá, é preciso ser uma pessoa alta para chegar ao chão e se tu tiveres um filho mais pequeno podes regular o banco até esta altura, baixar o volante e ficas com a bike muito mais pequenina, muito mais prática. Atenção! Esta fica igual àquela em termos de altura. É só chegarmos aqui subirmos o banco e chegarmos aqui subirmos o volante e pronto já ficam as duas iguais e dá para tu se fores bastante alto e tu se tiveres um filho canino e todos conseguem andar na mesma e-bike é uma bike que dá para a família toda outra grande diferença é que a D3S tinha mudanças ok a gente conseguia quando usando o pedal conseguimos fazer a troca de mudanças assim e a nova, a D3 Pro não tem, é apenas uma única mudança ou seja, eles querem usar mais a vertente elétrica do que propriamente a vertente pedal. Tem pedal, mas não podemos trocar de mudança, é sempre na mesma. Enquanto a antiga a gente conseguia fazer a troca de mudança. Ditas as diferenças, vamos lá agora às características. Temos o mesmo motor de 250W, temos aqui travão disco atrás, travão disco à frente, tal e qual como na antiga. Os pedais também recolhem, que é que é muito fixe para arrumar. Temos o mesmo sistema de carregador, aliás, ele está aqui em termos de unboxing. Vem estas chaves, vem o carregador, mais uma chavinha, o conversor de corrente, o manual e a tal luz de stop que a antiga não tinha. A velocidade máxima é igual àquela de 25 km de mas nesta conseguimos efetivamente ver a velocidade coisa que nesta não conseguíamos ver pois não tinha nenhum tipo de informação aqui temos já a bateria mais digital velocidade etc que torna muito mais fixe ambas têm luz frontal e buzina vou acender aqui para vocês verem luz e buzina isso tem as duas é característica das duas em termos de autonomia tal como a antiga a nova também depende se vocês vão usar só elétrico só pedal ou combinado. Mas em números gerais conseguimos entre 40 a 60 km de autonomia. Pedalando um bocadinho, acelerando outro. Vai dar mais ou menos entre 40 a 60 km de autonomia. E pronto, malta. Estas são as principais diferenças e características entre a D3S e a D3 Pro. Ela é um lançamento recente. Está disponível em vários sites. Eu vou deixar na descrição se vocês quiserem adquirir uma. Ronda entre os 650 e 700 euros. Dependendo do site e dependendo da promoção. Mas... Em regra geral, é uma bike bastante pequena, cabe na mala, é bastante prática e, como eu tinha dito, dá para toda a família. Podem subir o banco, podem baixar, podem pedalar, podem usar elétrico, é como vocês quiserem. Vou deixar na descrição o link da nova, porque a antiga já não está disponível. Para vocês clicarem, verem mais características, há sempre coisas que eu me esqueço de dizer e pá, de vos passar essa mensagem. Cliquem lá, vejam as características todas e além de verem mais informações, ao clicarem nos links que eu deixo na descrição, já me estão lá já, porque eles veem que epá, o Iuri faz o vídeo e mas a malta clica e vem ver efetivamente as bikes. Fiquem bem, um grande abraço, espero que tenham gostado da nova Fido, porque a antiga já não está disponível, esta é é que está, ok? Fiquem bem, um grande abraço e um grande... Yeah!